Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Mensagens de recém-desencarnados. Esse é o nosso tema de hoje. Porque existem muitos questionamentos sobre qual seria o tempo em média para que um Espírito transmita uma mensagem. Uns falam que tem que esperar muito tempo, outros falam que tem que esperar pelo menos um ano, enquanto outros afirmam que mensagens dos Espíritos não estão atreladas a tempo algum. E sim, estão atreladas na condição do próprio espírito. Ou seja, muitos espíritos, após o desencarne, eles recobram a lucidez com facilidade e, consequentemente, estão aptos a transmitir uma mensagem se assim o desejarem e tiver quem receba, é claro. Portanto, nós precisamos levar em consideração alguns fatores. Por exemplo, o espírito já está em condições de passar a mensagem? Ele tem autorização para passar a mensagem? Ele quer passar a mensagem? Isso é muito importante. Nós temos que, que levar em consideração a vontade do próprio espírito, porque muitas vezes os espíritos também não querem passar a mensagem. Ninguém é obrigado a passar a mensagem. A necessidade vital para que o espírito passe a mensagem... Necessidade essa que nós levamos em consideração, a própria necessidade dele de passar a mensagem e até a necessidade dos parentes, dos entes queridos que estão aqui desejando essa mensagem. Há ah, uma necessidade vital para isso. E mesmo ele tendo condições de passar a mensagem, ainda nós não sabemos se ele vai conseguir a, é, a afinidade, se ele vai conseguir a sintonia com o médium que está ali para receber a mensagem. Muitas vezes ele chega para, para passar a mensagem, ele tem to reúne todas as condições, mas não consegue a sintonia com o médium, por vários fatores também. Mas só que para aqueles que pensam que o Espírito recém-desencarnado não poderia passar uma mensagem, vamos dar algumas informações aqui, informações interessantes. Primeiramente, no socorrendo da, das obras da codificação. No livro dos médiuns, no capítulo 25, especificamente no item 274 que é, é das evocações ou, me ou melhor espíritos que podem ser evocados está dizendo assim podemos evocar todos os espíritos seja qual for o grau da escala a que pertençam os bons e os maus os que deixaram recentemente a vida e os que vieram e os que viveram em épocas distantes Olha só que interessante os que deixaram recentemente a vida. Então, está dizendo que quem deixou recentemente pode passar uma mensagem. Assim como os homens ilustres, os mais obscuros, os nossos parentes, os nossos amigos, os que no, nos foram indiferentes. Mas isso não quer dizer que eles sempre queiram ou possam atender ao nosso apelo. Outra informação interessante. Independente de sua própria vontade ou de não terem a permissão de um poder superior, eles podem estar impedidos por motivos que nem sempre nós podemos conhecer. A gente não sabe por que, que ele não passa mensagem. Nós não conhecemos isso. Não dá para julgar. Ah, ele não está querendo passar porque ele não quer. Não, às vezes tem impedimento que não deixa eles passarem a mensagem. Só que o que nós queremos dizer aqui com isso, é que é, o que desejamos dizer realmente, né, como nós estamos falando aqui que não há nenhum impedimento de ordem geral às comunicações, levando em consideração esses fatores aí que nós falamos. Mas agora vamos para alguns fatos que comprovam que o tempo não é um fator preponderante para um espírito recém-desencarnado passar uma mensagem. Bezerra de Menezes, doutor Adolfo Bezerra de Menezes, todos conhecem. Ele desencarnou no dia 11 de abril do ano de 1900, na noite do dia 12 de abril do mesmo ano, portanto, um dia depois, às sete horas da noite, houve a habitual sessão comemorativa da Ceia do Senhor na Federação Espírita Brasileira. Todos ali estavam né? e puderam assistir pela maravilhosa mediunidade de Frederico Pereira da Silva Júnior a palavra querida do Espírito do nosso doutor Adolfo Bezerra de Menezes, um dia depois. Outro bem conhecido, Herculando Pires, um dos maiores filósofos dentro da doutrina espírita, o metro que melhor mediu Kardec segundo o espírito Emmanuel. Né? Ele transmitiu a mensagem minutos após a desencarnação. Há exemplo também de, do que aconteceu com Caibra Schuttel, o grande caibraxútil, fundador da Revista Internacional do Espiritismo. A Heloísa Pires, né, que é a filha do Herculano Pires, ela conta que poucas horas antes de iniciar a sessão doutrinária em sua casa, que, que se realizava na garagem, Herculano passou mal e foi levado ao hospital sem ninguém saber, só a família. E também levaram por precaução, que ninguém suspeitava que aquele mal que ele teve ia levá-lo ao desencarne. Então, as pessoas chegaram normalmente para o trabalho espiritual, que acontecia na garagem, se instalaram lá lá na garagem, ficaram lá é, sem saber o que estava acontecendo. Então, um dos médios que estava ali, a Eloísa disse que era um dos médios menos experientes que tinha ali, é, recebeu duas mensagens. Uma de um espírito que dizia-se feliz por Herculano ter cumprido a tarefa né? E chegar a hora da libertação. Esse espírito era o próprio Caibra Xútil, que era o patrono do grupo. E depois a mensagem do próprio Herculano, uma mensagem linda em forma de poesia dirigida à esposa. Muito bonita a poesia. Qualquer hora vocês entram aí na internet, que seja, para procurar essa carta do Herculano Pires logo após o desencarne. E vamos para o nosso grande ícone, Chico Xavier que é do conhecimento de todos, que ele entrou em contato com a mãe, com a dona Maria João de Deus, logo depois do desencarne dela, quando ela começou a acompanhá-lo durante sua trajetória da vida. Ele tinha apenas cinco anos de idade, a mãe já começou a acompanhar. Então, logo após o desencarne ela já passou a acompanhá-lo. E nós podemos citar também o livro de Chico Xavier, Psicografia de Chico Xavier, transmitida por vários espíritos, que mostra-nos como variados são os períodos que decorrem entre o falecimento e a primeira comunicação. Então, nesse livro, são contados quatro histórias de jovens. São quatro jovens que contam a história deles. Entre esses quatro jovens, nós citamos aqui o Carlos Alberto. Ele encaminhou a mensagem, o Chico psicografou a mensagem dele, quatro meses depois do desencarne. Temos também o Jair Presente que encaminhou a psicografia pelo Chico 42 dias após o desencarne. E o Valdirzinho, que encaminhou a mensagem pelo Chico seis meses após o desencarne. Então vocês estão vendo que são mensagens rapidíssimas que eles passam. E aqui próximo a nós, na cidade de Jacareí, né, é, eu, tenho, uh, eu prezo da amizade do casal pai da Marcela, né, da jovem Marcela, que são responsáveis pela casa da Marcela em Jacareí. E a Marcela foi uma menina que desencarnou com 14 anos de idade. E 30 dias após o desencarne, ela já entrou em contato com a mãe, apareceu na evidência para a mãe, pediu para a mãe pegar a caneta, dizendo que o trabalho tinha que começar. O trabalho esse que era dirigido à consolação e a esperança de todas as pessoas que necessitassem de uma comunicação com seus entes queridos. Essa história está até no nosso livro Casa da Marcela, onde floresce a esperança, que conta toda a história da Marcela e como isso aconteceu. O fato é que, oito meses depois do desencarne dela, a mãe já estava psicografando carta para muitas pessoas, consolando muitas pessoas. E até hoje nós temos a Casa da Marcela, funcionando normalmente na cidade de Jacareí, que o principal objetivo é a psicografia. Então, meus amigos, todos os que perderam seus entes queridos, seus entes amados, não têm receio de solicitar uma mensagem? Não é necessário esperar o tempo passar? Pois, se for permitido a eles, e se eles tiverem condições, poderão transmitir a mensagem a qualquer tempo. Espero que a gente tenha conseguido esclarecer quanto a isso, para todos não ficarem preocupados quando desejarem receber a mensagem do ente querido, achando que vão perturbá-lo, achando que vão ficar fazendo evocação, nada disso. As coisas só acontecem por ordem de nosso Mestre Jesus e do nosso Pai Criador e Celestial, que estão sendo auxiliados pelos Espíritos de Luz, os Espíritos benfeitores amigos. Um grande abraço a todos vocês, paz e alegria em todos os corações e até a próxima.